Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais. Eu sou a professora Miriam Brum Arguello e vou trabalhar com vocês essa disciplina hoje trazendo o módulo 3. É, o módulo é intitulado História e Cultura da Formação do Povo Brasileiro. Neste módulo, é, nós temos como objetivo de aprendizagem analisar sob a lente sociológica as contribuições histórica e cultural das populações afro-brasileira e indígena na formação da sociedade brasileira, conhecer o papel dos movimentos sociais e os efeitos das ações afirmativas voltadas à diversidade e à inclusão. Nós organizamos o material desse módulo em duas unidades. A primeira dela é intitulada História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, História e Cultura Indígena. E a segunda unidade é intitulada Educação das Relações Étnico-Raciais e os Marcadores Sociais da Diferença. Bom, dentro de cada uma dessas unidades, nós temos as leituras obrigatórias, leituras complementares e os vídeos de apoio, as videoaulas de apoio para aprofundamento das temáticas. É, a leitura obrigatória dessa primeira unidade é intitulada Estudo das Relações Étnico-Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. Bom, nós é, preparamos aqui uma discussão a partir do texto que nós selecionamos, né, para aprofundamento dessa questão, essa temática do estudo né, das relações étnico-raciais no currículo da Educação Básica e da Educação Superior então nós temos né as diretrizes curriculares nacionais para as licenciaturas né para os cursos de formação de professores elas é, já direcionam a construção do currículo é, da formação do professor com a contemplação dessas temáticas né portanto já dentro é, da construção do currículo dos cursos de licenciatura é preciso que seja discutido a questão das relações étnico-raciais e do ensino da história da cultura afro-brasileira, africana e indígena, dentro do currículo da educação básica. Né? E por que é, as diretrizes curriculares nacionais apontam nesse sentido, né, que os currículos devem fazer essa integração? Bom, essa é uma das políticas públicas né, no sentido de é, atualizar e transformar né, toda uma prática é, de racismo, de preconceito, para um movimento antirracista que começa por meio da educação. Né? Então, uma forma de garantir que essas temáticas são trazidas e discutidas no contexto da sala de aula, né, na formação dos nossos estudantes, desde a educação infantil até a educação superior, é, é um, um avanço né, que nós temos conseguido, é, por meio das políticas públicas da educação, por meio é, dos movimentos sociais, né, dos grupos étnicos, é, que fazem, então, né, a sua organização e a garantia da discussão dessas temáticas no contexto da sala de aula. Nós discutimos em outros módulos né, como é desafiador para o professor é, trabalhar esse currículo, né, trabalhar um currículo antirracista no contexto da sala de aula. Mas nós temos né, aí uma série de é, documentos, né, de diretrizes, que nos encaminham para essas discussões. Né? Portanto, a, nós sabemos que o currículo da educação básica hoje, né, desde a da, da educação infantil, tem um referencial, né, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a, e que dentro né, das, das temáticas que são contempladas no currículo da educação, as discussões né, pertinentes à educação étnico-racial faz parte né, desse currículo. Então, é, nós podemos hoje né, ter é, como uma garantia legal, né, um marcador é, legal né, na, da, da normativa que nós temos para o funcionamento tanto dos cursos de graduação quanto para a formação da educação básica, que essas temáticas precisam estar contempladas é, no currículo. Né? Então, no cerne dessa temática, né, nós temos ali é, conteúdos que estão é, ligados às lutas né, dos movimentos sociais desses grupos minoritários. Né? Então, nós temos aí os grupos é, dos negros, dos indígenas, é, que tem as suas próprias lutas contra o racismo e a discriminação em vários setores da sociedade, mas também dentro da educação. Então, trazer essas discussões para o currículo nos leva né, a um compromisso social de tratar essas questões muito mais do que simplesmente fazer na escola o dia da consciência negra, ou o dia dos povos indígenas, né? o dia do, do índio, que, de uma maneira geral, as escolas é, têm, né? a gente percebe que tem modificado, mas a gente ainda vê muito essas datas serem é, trabalhadas de uma forma estereotipada, né? não de uma forma reflexiva, de uma forma que traga, inclusive, é, casos né? que possam ser discutidos e servir de referência para a problemática enfrentada por essas pessoas, né, então é, o que nós pretendemos, né, o que as políticas públicas é, hoje nos proporcionam é que esse debate, essa discussão aconteça no âmbito da sala de aula, tanto no processo de formação de professores, como é aqui no contexto da nossa disciplina, mas também no currículo da educação básica, né, então nós temos garantido por lei que precisa fazer parte, né, de, do currículo de todos os anos, é, precisam ser discutidas essas temáticas, né? E por que nós iríamos discutir, né, a história e cultura africana e afro-brasileira? Porque conhecer esse conteúdo, né, nos apropriarmos desse conteúdo, né, enquanto um conteúdo importante para o currículo da educação básica, nos permite... É, compreender alguns elementos importantes da dinâmica do surgimento né, de, é, desses povos na nossa cultura, né, de como eles chegam à nossa cultura, de como essas relações né, foram estabelecidas, é, do legado e do, do que esse povo ainda produz né, na, na, originalmente no seu lugar de origem e das modificações né, dessa cultura na relação da, do, da formação da cultura brasileira, do povo brasileiro, né? Como é que essa cultura foi transformada no contexto da nossa realidade, da população brasileira? E, da mesma forma, o olhar sobre a história e a cultura indígena, né? Porque nos permite compreender em que bases é que esses povos se organizam e se constituem, né? E como, historicamente, é, eles são. É, é, digamos colonizados, né? Eles sofrem o processo de colonização e como é que eles vão se organizando a partir dessas dinâmicas, né? Então compreender, né, como é que se dá esse processo estudando a história, né, é uma das lutas, né, uma das das vitórias, um dos avanços é, das lutas dos movimentos sociais, dos grupos, né, reivindicando políticas públicas efetivas para uma transformação do olhar da sociedade sobre os povos afrodescendentes, né, os povos afro-brasileiros e os povos indígenas. Né. É, e aí, então, no, compete a nós é, compreender essas dinâmicas né, numa perspectiva crítica. É, nós sabemos né, das várias, é, do, dos vários atravessamentos é, que aconteceram aí no decorrer da história, é, da, da constituição do nosso povo brasileiro, da nossa sociedade brasileira, e entender, então, né, os outros elementos que permeiam essa história, né, é, que muitas vezes não é a história que nos chega, também nos permite fazer discussões mais profundas, né, e trazer uma realidade que seja mais condizente com o que efetivamente aconteceu na história da formação da sociedade brasileira. Por isso, é tão importante para nós né, não só é, conhecer é, o âmbito da disciplina e das temáticas, mas ampliar o nosso estudo e a nossa compreensão. Né? No, todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com a história e a cultura africana, com a história e a cultura dos povos afrodescendentes, com a história e a cultura dos povos indígenas, mas nós não conhecemos profundamente. Né? E aí a gente pode falar, por exemplo, das religiões de matriz africana. É um conteúdo importante é, dentro do contexto da, da educação étnico-racial, mas muitos de nós têm uma certa resistência ou não conseguem ter acesso à produção é, científica a respeito desse material, e esse é um conteúdo que precisa ser, né, que está previsto, precisa ser contemplado no currículo da educação básica. A BNCC, por exemplo, ela tem dentro das, das temáticas, né, e das áreas do, do, do saber que são contempladas dentro da BNCC, ela traz ah, o ensino religioso como um, um tema que pode ser inserido no currículo. Mas dentro desse ensino religioso, será que está pensada, está incluída a, a, as religiões, estão incluídas as religiões de matriz africana? Né? Então, e, e se estão, como é que elas chegam nesse contexto, nesse currículo, como é que elas são abordadas? Né? Nós sabemos que não é uma prática é, recorrente essas discussões e essas temáticas serem abordadas no contexto da educação básica né? nós ainda encontramos alguma resistência né então é preciso que a gente conheça a história que a gente reconheça a importância né de todo esse saber de todo esse conhecimento de toda essa história para que a gente possa integrar isso ao currículo e fazer efetivamente as discussões isso se liga a uma das práticas né que nós discutimos no módulo 3 é, no módulo 2, sobre a permanência do aluno na, na educação básica. Né? Muitas vezes, ter o reconhecimento das suas práticas culturais e religiosas validadas no contexto da sala de aula, por meio de leituras, por meio de estudos, faz com que é, esse aluno se motive, né? se sinta parte desse contexto e possa permanecer, é, com talvez com mais... É, empenho, né, de, eh, enfrentando inclusive os desafios eh, que são enfrentados ali na, na condução do, dos estudos, né? então é muito importante que a gente reconheça a importância de se trazer essas discussões, né, para o âmbito da sala de aula, numa perspectiva inclusiva e pensando nesse currículo que é preciso atender, né, nós temos aí esse currículo pensado, proposto, e nós precisamos é, contemplar essas temáticas dentro das, discuss das discussões que fazemos. Uh, na, no, na unidade 2 desse módulo, nós vamos, então, fazer aí uma discussão, né, um estudo mais aprofundado para entender a questão dos marcadores sociais da diferença. Então, nós temos um material lá que faz essa, essa traz esse conceito, né, faz essa categorização e sistematização é, e que nos permite compreender um pouquinho melhor o que são os marcadores sociais da diferença e como eles têm aí né, uma relação com a questão das, ah, das relações étnico-raciais. Né? Então, é, nós, né, trazendo ali, a partir dos estudos que, que o texto nos propõe, é, em, enquanto conceito, os marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias. E essas categorias, elas variam, né? Nós temos aí, são, é, existem é, um número de, de marcadores sociais da diferença e as pessoas podem é, se identificar com um ou mais desses marcadores na sua identidade, né, na constituição da sua identidade, é, esses marcadores são marcadores de gênero que seriam homens, mulheres, os machões, as princesas, os travestis, os transexuais. Então nós poderíamos é, entender, né, a, a o marcador social da diferença de gênero, né, a partir dessa é, categorização. Ah, o marcador social da diferença de sexualidade, que nós teríamos aí hétero, homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais e, e outras é, classificações também, categorizações. Os marcadores de classe, né, e aí seriam as classes é, econômicas, sociais, seriam os ricos, os pobres, classe média, pro, proletariado teríamos os marcadores sociais também em relação ao trabalho, né? Profissionais, liberais, moradores de ruas, as pessoas do lar. Então temos aí é, esses essas classificações e categorizações. Os marcadores de geração, né? Que seriam jovens, idosos, adultos, adolescentes, crianças, dentre outros, né? Então nós temos aí é, mapeados uma série de marcadores que são categorizações com as quais nós nos identificamos socialmente, culturalmente, né? E esses marcadores sociais da diferença, de uma maneira geral, é, e aí cada autor vai abordar isso de uma forma, mas a base dele está na, na sociologia, é, eles, eles têm uma relação é, de uma discussão é, das minorias, né? Então, os marcadores sociais da diferença, eles vão apresentar algumas características que eh, organizam em torno dessa dessa categorização um grupo de pessoa eh, de pessoas que de certa forma estão ou excluídas ou inferiorizadas ou discriminadas né então por isso é que esses marcadores sociais da diferença eles estão mapeados, né, pela sociologia, por, pela psicologia, é, pela assistência social, é, porque demandam um atendimento, inclusive pela, pela área da educação, pela pedagogia, menos, né, nós precisamos ainda avançar um pouco mais dentro dessa discussão, é, para entender, né, como é que essas categorias, é, elas operam, né, e, e reúnem esses grupos em torno é, dessas identificações, ou como... É, essas categorias excluem e segregam as pessoas, né? Como estar dentro de uma categoria dessa significa estar excluído de um determinado contexto ou de uma determinada realidade, né? E aí nós podemos pensar é, a presença de alunos homossexuais dentro da sala de aula, nós temos pesquisas que demonstram que a permanência dos alunos, né, dos estudantes homossexuais nas salas de aula tem sido desafiadora porque o currículo e a prática escolar não são inclusivas, é, trazem trato, traços de exclusão e de preconceito, né? Então, é, são fatores aí que a gente precisa conhecer para que a gente possa é, também atuar, né? No sentido de não permitir né? que também a partir desses marcadores a gente faça... É, tenha, né, atitudes de desigualdade e de preconceito, né, então, é, e aí quando a gente vai pensar mais uma vez, né, em como nós trabalhamos com esses marcadores sociais da diferença, lembrando, né, do módulo que a gente discutiu, a interseccionalidade, nós temos aí, então, uma questão mais agravada, né, em termos de discriminação e de preconceito, porque se nós temos uma pessoa pobre, homossexual, periférica, né? então, é, é, preta ou indígena, nós temos aí a presença de vários marcadores sociais, portanto, temos aí né, é, a, as minorias demarcadas né, nesses, nesses, nessas caracterizações, e aí como é que essa pessoa integra um grupo social, como é que ela está presente ou não dentro da sala de aula. Né? Então, esses são fatores que precisam ser discutidos e trazidos para o currículo e para o contexto da sala de aula, também né, dentro dessa perspectiva de uma educação é, é, voltada para os, para os direitos humanos, né, uma educação para a diversidade, uma educação antirracista e inclusiva. Então, nós temos aí né, esse desafio também é, de pensar e de conhecer o, os marcadores sociais da diferença e refletir de como né, as pessoas, o meu grupo de pessoas, de alunos, de colegas, eh, se identificam né, a partir desses marcadores e como elas estão mais ou menos incluídas eh, nos espaços, nos territórios, nos contextos, nos movimentos. Né, no sentido de que eh, também é para cada um de nós uma responsabilidade de eh, fazer a luta né, no sentido de é, não permitir né, discriminação, preconceito, independente né, de quaisquer características das pessoas, é, dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos familiares, enfim. Né, que os direitos humanos sejam garantidos a todas as pessoas. Né, e dessa forma, nós encerramos esse módulo. Espero que os estudos e as leituras sejam frutíferas e que a gente avance na compreensão dessas temáticas. É, e eu fico por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Até a próxima.